É intolerável o preço dos combustíveis no Brasil. Apesar da mentira recorrente, a questão não é o imposto. O problema é a política de preço praticada pela Petrobras desde o governo Temer. O cálculo de venda para o Brasil é com base no dólar. Só que eu queria saber quem aqui ganha em dólar. Eu não ganho em dólar, ninguém ganha em dólar nesse país. Então o cálculo do combustível precisa ser feito com base no real. O presidente da república precisa parar de fingir que não governa. Se zerar o imposto amanhã, mesmo assim, o combustível vai chegar a 10 reais e vai desabastecer os estados e municípios, porque ninguém aqui vai receber aumento sem imposto. Nós precisamos de uma rebelião contra o aumento dos combustíveis. Nós precisamos lutar para uma investigação sobre o cartel dos postos de gasolina nessa cidade. A Petrobras é uma empresa pública brasileira. Nós precisamos enfrentar a privatização da Petrobras e garantir que o preço do petróleo da Petrobras seja fornecido ao Brasil de forma justa e que a nossa população consiga pagar.